Cadê a mulherada que está aí fuçando no YouTube enquanto o fogão tá sujo? Tá procurando vídeo porque não sabe limpar o fogão, né pilantra? Vou mostrar pra vocês como eu limpo meu fogão. Antes de começar a limpar o fogão, eu sempre deixo as tampas de molho. para facilitar na hora de tirar a gordura. Então eu coloco todas as bocas do fogão em um potinho. Então eu vou colocar água fervendo. Até cobrir todas as tampas Depois Vou colocar um quarto De xícara de vinagre Suco de limão Eu espremi o limão inteiro aqui Aí vocês colocam também Uma colher de sobremesa de bicarbonato De sódio, traumatizada desse bicarbonato Calma aí, meu filho Aí vocês vão pegar uma colher E misturar um pouco Tá vendo que já tá saindo já, ó os e deixa de molho. Esse negócio aqui, galera, enquanto eu limpo o fogão, eu também deixo ele de molho. Para isso, eu uso Mr. Músculo Cozinha Total Desengordurante 5 em 1 e vai deixando de molho enquanto você limpa o fogão. Passa bastante isso, que vai tirar toda a gordurinha. Que é maravilhoso, gente Galera, eu fiz questão de deixar o meu fogão Bem sujo Normalmente eu deixo ele com papel alumínio Pra não sujar e não sei o que Mas como eu ia fazer esse vídeo, eu falei Vou sujar o fogão agora Essa semana Vai ser a semana de sujar o fogão Se o meu fogão desse jeito Eu conseguir limpar Com certeza o fogão de vocês vai estar muito melhor do que o meu, né Muito mais limpo Então vai ser facinho vocês limparem foi isso que eu pensei. Isso não é propaganda, eu realmente gosto muito do Mr. Musculo. O que eu tô fazendo de minha luva? De limpeza? Vamos começar a limpeza no neguinho. Então eu vou começar a limpeza. Coloco o Mr. Musculo todinho no fogão. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão pegar a esponjinha e vão passar no fogão todo. No final, eu vou dar uma dica de como deixar o seu fogão brilhando, como se estivesse novo. Então, continua assistindo o vídeo até o final, hein? Quando tiver alguma gordura assim que vocês não estão conseguindo tirar, que é aqueles pretinhos, sabe? queimado. Aí vocês podem usar também o bombril, só nessas partes que estão mais difíceis de tirar. Hora de tirar o estermúsculo. Você pega um paninho de cozinha e vamos tirar esse desengordurante todo daqui. Passa de novo, até sair tudo! Prega para tirar toda a gordura, toda a sujeira ó já tá ficando limpinho. Quem disse que a toalha e passar no fogão pra secar quem ficou até essa parte se deu bem que agora eu vou falar o truque final pra deixar o seu fogão com brilho o que que é isso? é vinagre gente, você não sabia disso não, minha querida? vinagre deixa o fogão com aquele brilho maravilhoso vocês vão pegar o vinagre Vão jogar no fogão. Pode jogar sem dor. E passar o paninho. Bom, passou o paninho molhado com vinagre. Aí agora vocês vão pegar o papel de de novo. E vão secar o fogão. Essa parte está finalizada. Agora vamos para a de fogão. E, as e aqui está a misturinha que eu deixei de molho lá no começo do vídeo, lembra? Agora eu vou tirar as tampas, vou pegar o bombril e vou passar nas tampas pra tirar toda a sujeirinha que ficou. E depois, gente, vocês vão pegar o detergente e lavar normalmente. Galera, eu vou fazer a mesma coisa com as grades, ó. Eu já tinha deixado de molho, eu vou lavar. A grade com detergente, enxágua. A grade está limpíssima. Essa é a última dica para manter o seu fogão limpo por mais tempo. Isso daqui, gente, para quem não conhece, é um protetor de fogão. Ele é ótimo. Vem com quatro protetores de fogão. Mas se você não quiser comprar, você pode usar papel alumínio. Você embrulha aqui. Fogão com papel alumínio. E pronto, deixa ele por uma semana lá. Pode deixar. É que esse, ele já vem com os buraquinhos, ó. De todas essas dicas que eu dei pra vocês Pra limpar o fogão Não se esqueça de clicar em gostei Clica, clica, clica, clica E vai gostei Não se esqueçam de se inscrever no canal O link está aqui É só clicar nesse botãozinho Vai pra página inicial do canal E aí vocês apertam inscrever-se É muito rápido, gente Segue a gente nas nossas redes sociais Tudo caseiro no asquei, gente Bom, é isso galera Espero que vocês tenham gostado Um beijo Oi